E hoje é com muita alegria que eu recebo aqui para contar as suas recordações, para abrir o baú que deve estar tá cheio de coisa bacana, o Zeca Camargo. Apresentador de televisão que a gente conhece há tantos anos, um cara que gosta de música, um cara que gosta de viajar. Portanto, uma pessoa bastante interessante que certamente vai trazer curiosidades inéditas, espero para a gente. Vamos ver? Deixa eu introduzir aqui, deixa eu chamar. O Zeca Camargo, ele já está aqui, já chegou. Zeca, muito bem-vindo, ao fundo do baú. Zeca Camargo. E aí, Lê? Chegou. Tudo legal? Oi, Zeca, tá... tudo bem com você? Tudo ótimo. Estou aqui no meu cantinho das recordações. Na biblioteca. Isso, você sabe que eu pus aqui no negócio? Deixa eu ver. Pronto, agora eu te ouço. Tudo bem, Zeca? Tudo, tudo ótimo, querido. Obrigado pelo convite. Pra Imagina, ter... Zeca. Uma alegria para mim estar conversando com você, é, como eu disse, né? pessoas é, com essa sua bagagem, literalmente, é. são muito interessantes, já experimentaram, conheceram muita coisa e, sem dúvida, guardam objetos e histórias muito, muito bacanas para contar para todo mundo essa é ideia aqui do fundo do baú. Muito obrigada a você por ter topado, viu, Zeca? Obrigado pelo convite e agradecer a Astrid também, que foi a Astrid que botou a gente juntos, né? Com certeza, a Astrid, que já participou aqui do Furo do Baú, vou deixar aqui em cima, olha, no YouTube, para quem quiser acompanhar o papo com a Astrid, maravilhoso, porque ela também gosta de uma recordação. E viajante aí... também, essa. Não só viajante, como uma grande mãe, coloca o Gabriel em tudo quanto é lugar, quer conhecer o mundo, quer explorar. Leva de isso é... do braço. Exatamente. Isso aqui, isso aqui é uma educação bonita. Maravilhoso, sem dúvida alguma, já despertando toda a curiosidade dele. E ó, eu tô vendo aí essa sua estante, é bem parecida com a da Astrid, não é à toa que vocês são tão amigos. Cheia Sim. de coisa, adoro, adoro, porque Desde quem quant... tem uma estante assim, guarda muita coisa. É verdade, é verdade. Então, mas quase tudo são coisas de viagem, que a gente vai trazendo, que vai acumulando, mas é, é, é muito bom, porque cada, cada hora que você dá uma olhada, você lembra daquela viagem, você lembra daquele momento... Ontem eu citei uma coluna sobre turismo na Folha e ontem mesmo eu escrevi sobre lembranças aí que a gente tem é, de viagens Que não são exatamente as lembranças é, dos cartões postais É claro que eu lembro quando eu fui na Torre Eiffel a primeira vez, essa coisa toda Mas são lembranças que às vezes é um objeto, é uma bobagem que te faz recordar um momento super especial de uma viagem Essa estante aqui é exatamente isso que delícia. Mas chega uma época, Zeca, depois que você viaja muito, no começo eu acho que a gente tem aquele impulso de comprar souvenir, cartão postal, que nem se usa mais, mas enfim... Eu é uso, eu ou uso qualquer qualquer coisa. Com o tempo você vai é, é, deixando de você vai procurando coisas diferentes. A né? já não tem essa vontade é. de trazer tudo da viagem, né? É. Eu, eu, eu até tenho... Eu viajo, eu costumo viajar com, com pouco volume, né? É, eu brinco muito que é, é, é, eu, eu, eu gosto de fazer tecido, porque o pano, ele é leve e ele cabe na mala, assim, né? Então, eu trago muito, muito preto, e eu gosto, acho lindo, né? Acho tecido. Tem uma, uma, uma estante ali, ó, uma, uma um balcão ali cheio de tecidos que eu trouxe do mundo todo. Ali tem de para Banco, tem de Mianmar, tem do Timor-Leste, da Turquia, tem do Marrocos. É, e que são, é uma coisa que, que, é, que é tão bonita, porque é um trabalho um manual, você tem certeza que é uma coisa que não é industrializada, que alguém tem um artesão por trás daquilo, e além do que, ela é enfeite maravilhoso e não ocupa lugar na mala, que é uma maravilha, esse é, é o melhor. Uma ótica para fazer umas almofadas, umas coisas assim também, né? Para jogar em casa, e eu, eu, eu fico mudando de lugar, assim eu fico, é bom para brincar de tudo quanto é jeito, e são, e são de lugares muito especiais, lugares que eu sempre quero voltar. Agora, Zeca, a Astrid guarda tudo em caixa por ano. Eu achei, assim, excepcional, não, ela, né? É, ela Agora tem uma organização... Agora, acho que você não é dos mais organizados, eu estou enganada. Eu não, eu não tenho... A gente até... A gente é, nós dois somos arianos. Ela faz dia 1 de abril, eu faço dia 8. A gente é muito parecido em várias coisas, mas nisso eu vou discordar. Aí a gente não tem a ver... Eu sou, pelo contrário, como você pode ver, pela minha estante aqui, muito bagunceiro. Eu para achar uma, eu mais ou menos sei onde estão as coisas aqui. Eu você pediu para eu separar três coisas para você hoje, eu separei três coisas bem bacanas, mas é, é, eu, eu sei achar as coisas, mas é, é, é o que a gente chama de bagunça organizada. Aham, uhum, conheço bem, conheço Não bem. É? Apesar de ser virginiana, eu também sou da bagunça. Virginiana organizada. é organizado, olha lá, hein? Virginiana. Vamos eu começar, Zeca? Você separou, então foi difícil escolher só três diante de todo esse, de foi, todo eu, esse fui, é, eu fui pelas viagens, assim, e mesmo assim, só três são muito difíceis, mas enfim. Vamos ver se eu, eu fui pelas histórias que eles têm, na verdade, você. Pediu, olha, eles têm que lembrar coisas bacanas. Então, acho que as histórias desses objetos vão me ajudar aqui nesse sentido. Vamos lá. Vamos nessa. Vamos começar. Você escolhe aí o primeiro. É que esse primeiro é, um, é, parece, é uma coisa que não vai parecer nada demais, assim. Isso é um banquinho de pé, assim. É um, é um, uma coisa, um objeto bastante simples, assim. Um de, apoiador de, de pé, né? Exatamente. Uhum. É... Mas eu tenho uma paixão enorme por ele, porque quem bordou ele foi minha avó. Ai, é... E não só foi minha avó, que é um trabalho... Minha avó, ela, ela, na verdade, ela bordava muito pouco. Minha avó tinha a paixão, a mãe da minha mãe, chamava-se chamava Banda. E, e ela, ela era uma grande... Eu nem sei se minha ainda isso outro dia. Ela, ela, ela, ela bordava também, mas ela pintava telas de bordado. Então, para alguém bordar em cima. Então isso aqui, Entendi. Ela, ela pintava isso aqui e alguém depois vendia isso, é claro. Ela tinha uma pessoa que que vendia isso para ela e depois ela, alguém bordava, tal. Ela também bordava e ela, mas ela não tinha muita paciência. Ela gostava de ficar desenhando. Ela tinha, eu, eu sempre vi minha avó com as, com as as mãos assim sujas de tinta, ela usava caneta hidrográfica e ela ficava lá, Era o grande passatempo dela. É... Então, o que por que, que eu gosto aqui? Primeiro, que é uma raridade, é, ela ela abordava muito pouco, mas ela abordou isso para mim como um presente. Ela mandou fazer a banquetinha toda bonita. Tal e olha, minha avó já faleceu, tem quase 30 anos, então eu guardo isso muito com muito carinho. Nossa, e segundo, porque esses trabalhos manuais, é, eles me lembram muita história bacana. O, o, a minha, a, a, assim, nós somos três irmãos, filhos dessa minha mãe. O pai casou-se de novo, eu tenho uma irmã linda, é, que é filha de um outro casamento. Mas desse primeiro casamento, somos três irmãos, três homens, muito, muito próximos, assim, tinha uma escadinha. Uh, Você é qual? Eu sou o primeiro. Mas é, é, minha mãe brincava que ela tinha três gêmeos, porque é tudo um atrás do outro, um atrás do outro. É, e, a, e a gente era, óbvio, três meninos, com a mesma idade, a gente era muito levado, a gente aprontava demais. E às vezes meu pai e minha mãe iam viajar, passar um fim de semana na casa de uma amiga, numa fazenda, e deixavam a gente com a minha avó. Que, para não enlouquecer, ela ensinou a gente a fazer trabalhos manuais. A gente fazia bordado, criança fazendo assim. Que legal! E, na verdade, eu nem sei se eu sei fazer isso hoje em dia, mas quando era criança, eu era super compenetrado. E o que é bacana é que... Eu não sei se você já experimentou ou você, você dá um, um, um desafio para uma criança, ela fica assim. Então, eu lembro que a gente ficava a tarde inteira com uma agulha, com uma coisa assim. É como... E, claro, a gente amava a minha avó, os três irmãos. A gente amava, assim. Não é que ela estava dando... Não era um castigo, pelo contrário. Era um, era um passatempo e ela brincava. Vamos ver se você consegue fazer isso. E a gente, era criança, estava falando de seis, sete anos de idade, oito anos de idade, assim, nessa escadinha. E a gente, então, vão ver, e a gente fazia quem, quem, quem, quem terminava primeiro, e um moçava para o outro, e era uma competição. E aí eu lembro que sempre minha mãe chegava, eu ia buscar a gente no domingo de tarde, assim, e ela falava, e como é que eles foram? Ah, eles estão ótimos, olha o que, que eles fizeram aqui. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Então, eu, eu tenho, até em algum lugar da minha casa, vendo na minha bagunça, é. eu, eu tenho uma almofada que eu fiz. E eu devia ter, assim... 6, 7 anos de idade, ou seja, só um fato de 50 anos, é uma, é uma, uma margarida, era uma coisa bem simples, assim, minha avó desenhou a tela, justamente, uh -huh. e, e, e eu bordei ali, é, mas a gente fazer... Crochê, a gente fazia tricô. É... E, era e alguma coisa... coisa ainda faz uh, ou consegue fazer? Olha, uma vez eu apresentando o um programa, a gente... eu falei com uma pessoa que fazia um tricô gigante, assim, era bonito, um trabalho super bonito, aquele que é uma lã bem grossa. Uh -huh. e, e aí, brincando ali, eu fiz. Eu, aí eu tive a sensação de que era um pouco igual a bicicleta, que você não esquece nunca, né, né? Mas eu, longe de mim, fazer uma coisa caprichada, de jeito nenhum, mesmo um bordado. Simples como isso aqui, eu não sei se eu conseguiria fazer. Mas, a, o que eu estava te contando? A almofada, eu não joguei fora nunca. É uma lembrança muito querida que eu tenho da minha avó. É, e ela está na minha casa, em algum lugar. Eu já mudei de casa. Às vezes eu sei que sempre eu procuro uma coisa como essa essa, essa almofada. É, mas esse banquinho também me acompanha em tudo quanto é lugar. Minha avó faleceu em 1986. Não, 90 e... 92, não tem 30 anos para tá. fazer 30 anos. É... Mas eu não tenho coragem isso aqui, não, não, não vendo, não dou, não, não... isso aqui é uma, é uma herança dela. É. É... Eu, nem... eu mal ponho os pés ali que eu fico com medo de gastar ali. Uh -huh. é bem bonito. É aí, é, contrário... aí em cima, né? E olha lá, e olha lá, sabe <risos> que eu tenho um gato Limpa. aqui em casa... <risos> e eu tenho que botar num lugar que eu sei que o gato não vai ficar ali, porque eu não quero que ele nem brigue de arranhar. Pelo sabe? amor de Deus. Ô Zé, eu... nós estamos falando aí lá de Beiraba, Minas Gerais, onde você nasceu? É, sim, minha avó é de lá, mas ela. ela assim, a gente mudou para São Paulo muito criança ainda, né? E minha avó até meus avós, meus avós já moravam aqui, ah, eu é. acho. Mas a família toda é de Uberaba, exatamente. A, a, a minha avó é, é de lá. É... Meus bisavós, lembro demais da casa deles. Meu, meu bisavô, o pai dela era barbeiro, a gente ficava brincando na barbearia dele. Tinha uma barbearia daquelas antigas, que tinha, que tinha aquela, aquela faixa girando na frente, ali em Uberaba, perto da Praça Central ali. Hoje em dia, não existe mais, mas era aquela casa bonita, comprida, tinha um quintal lá atrás. Imagina que isso uma cidade, a gente ficava brincando ali. É, e tinha, minha avó adorava ter papagaio. Tinha, papagaio, tinha uns 10 papagaios na casa dela, nesse quintal que era enorme ali, é, bisavó, minha bisavó, a mãe dessa que bordava aqui, então uhum. a gente ia muito para Uberaba quando era criança, mas eu morei mesmo lá, só até uns, acho que três anos de idade, minhas lembranças de morar lá são muito, muito poucas ali, mas tem hoje em dia só os primos mais distantes ali, mas sim, ah, um tio até, irmão do meu pai mora lá, o tio Terço, mas é, eu vou menos lá do que eu gostaria. Tenho lembranças ótimas ali e, e, e, e algumas, as que eu posso, eu trago comigo, como essa aqui. Então, essa é a primeira. Demais. que Eu separei para você, Lu. Obrigada, adorei, adorei. É isso aí, essa é a ideia aqui do Foro do Baú, né? Essas lembranças é. que trazem emoções, né? Olha quanta lembrança bacana, né? Essa pois é da, da pois infância, tá é, isso... bom? Esse hobby aí você não herdou, né? Esse hobby de, de, de, de, desses trabalhos é, manuais. Eu não vou testar para ver se eu ainda consigo fazer, não sei. É, mas talvez outro que eu não sei se você herdou da família. Que é essa coisa que você gosta muito de cozinhar, né? Isso, ah, isso vem desse lado da avó mineiro, isso tal, vem. ou não? E a... essa minha avó não cozinhava, detestava cozinhar. Mas a minha mãe cozinha super bem, cozinha até hoje. E, e, e, e... meu tio cozinhava também. Todo mundo tem uma família, tem uma tradição de cozinha aí, que aí eu acho que é um pouco a parte mineira das coisas ali, que é bem bacana. É... E eu, eu, eu, eu, não, eu não posso dizer que eu aprendi, com a minha mãe, mas é porque ela é, é muito informal assim, mas eu observava muito... Aprendeu muita... comendo, ah, né? A comer, né? Assim, sabor. Que comia, a comida em casa era, é uh. sempre foi maravilhosa na né, minha mãe. Minha mãe tem um prato famoso que ela fez, é... uma vez quando ela fazia no Fantástico aquele Medida Certa, que é aquela foi aquela dieta que a gente fez para todo mundo acompanhar e tal, e teve um dia que era uma surpresa que a gente foi na casa da minha mãe, e ela tinha preparado um prato que era um dos... é até hoje um dos meus pratos favoritos, só que é um prato... Cheio de caloria ali e, que é um rosbife com passas com bacon, com... Bixe, é, uma... é um monte de coisa e aí é... isso aí virou famoso, e aí foi no fantástico, depois fiz tanto sucesso eu não comia, não podia comer porque não tava na minha dieta, foi uma provocação <risos> pô, é... pois é, <risos> pois é. E, e, e aí depois a Ana Maria Braga chamou minha mãe foi... a minha mãe foi no mais você, fez o, o, o roast beef também, e você sabe que até hoje eu vou em alguns, às vezes um quilo assim, no Rio tem bastante, aqui a mais no Rio até e tá lá no, no, no, no, no quilão, quando tinha, né? Quando tava aberto essas coisas, no passado. E tá escrito assim, é, Rosbife da mãe do Zeca. E eu, eu fico sim. super orgulhoso. Ela também, eu falei, mãe, você tá perdendo copyright. Você devia ter registrado essa receita. e seria um sucesso até hoje. Mas isso sim, eu herdei dela e cozinho bastante. Você sabe que agora eu de live para live. Eu agora, todo domingo, também faço uma live de cozinha. Eu convido as pessoas, estou convidando todo mundo que acompanha você, inclusive. É o hashtag que é Brasil Cozinha Comigo. Então, eu chamo gente do que Brasil para cozinhar. Que ah, horas? Ah? É meio-dia. Todo domingo, meio-dia, no meu Instagram. Uh. Perfeito, para a pessoa já fazer para o almoço mesmo, Já fazer né? para o almoço, são, são receitas super simples, assim você faz com as coisas que você tem em casa, e, mas o mais bacana é poder conversar com as pessoas, que é fazer isso que você está fazendo, que essa conversa é muito boa, a gente, a gente troca ideia, conhece, e pela cozinha, você sabe disso, a gente conhece as pessoas, culinária, gastronomia, culinária e cultura também, né? Então é bacana Entendi. a gente é, trocar ideia com isso aí. E quando eu viajo bastante, eu faço questão de de conhecer a cozinha, de, de até fazer um curso, alguma, alguma coisa assim, é... e, e, e enfim, e até a próxima lembrança aqui tem um pouco a ver com isso, que é bacana, que é de uma vamos para ela, vamos embora. É isso aqui, que é muito bacana. Eu deixei bem aqui e eu tenho até que explicar mais ou menos o que, que é isso aqui. Quando você vê, ele é uma caixa, na verdade, né? Sim. Mas ele é também uma pintura linda de um ônibus. Né? É, tá vendo? Se você vê os detalhes todos, é, é, é uma caixa que é para guardar. Eu guardo, inclusive, outras lembranças de viagem aqui dela. Olha lá! É, é, é. E, eu, e eu adoro isso aqui. É o tipo da coisa. Eu, eu guardei isso porque eu vi isso aqui. Eu fiquei totalmente apaixonado. Eu trouxe isso aqui de. É do Mali, Bamako, que é que é uma viagem que fiz para lá que foi uma viagem inc... super assim incrível. E por que que eu gostei? Eu tinha feito uma viagem lá foi uma viagem que eu fiz é... eu estava visitando os patrimônios da Humanidade, uma, uma, uma série que eu fiz fantástico uhum. uh, em 2008 e... e a gente queria chegar num lugar que é um lugar que é muito famoso é muito místico assim chamado Timbuktu. e a na África sempre é um pouco complicado, e a gente ia de avião, e o avião foi cancelado, era uma doideira, e a gente teve que ir de carro. E de carro, menina, era uma loucura, porque eram, assim, 250 quilômetros, mais ou menos, não era muito longo. nada. Levou 19 horas. 19 Tudo horas. Tudo terra... Tudo terra? Olha, terra. O, o, o Cheio de ônibus assim no meio da estrada também, que era uma bagunça. Você vê os olhos, exatamente assim. Eles têm, eles têm, vão com comida em cima, vão com comida embaixo. É, isso, aqui, aqui do lado, você está vendo, tem, um, tem uns, uns, uns, uns cabritos assim, eles vão lá em cima também. Sim. É, então, é, é, não tem. É, é, uma, é uma bagunça. Achei de, isso aqui são galinhas ali que vão lá em cima também, mais um bichinho. Isso aqui era uma. É, era uma era uma tortura, na verdade. Foi uma viagem muito comprida. Ela até fala, quando eu cheguei lá, é uma viagem linda. Eu fui para Timbuktu, que é um dos lugares mais incríveis do mundo. É um lugar que quem é viajante fala, um dia eu vou para lá. Timbuktu, é, é, é, eu falo que é um. Como é que a gente fala? É um. É um, é um lugar tão especial quando você chega. É, as pessoas que te recebem falam assim Bienvenue au fond du monde Seja uhum. bem-vindo ao fim do mundo Porque ali é o limite do deserto do Saara é, é difícil de chegar e Então você se sente muito especial E aí, claro, foi uma doideira Eu até consegui voltar de avião Foi uma doideira essa volta Vai e volta, não sei o que e tal uh, e, e, e, e, e, e, Mas eu lembrei dessa viagem Que foi muito, muito puxada e para mim e para a equipe foi super puxada. E quando eu voltei para Bromaco, eu tava numa loja ali e vi isso aqui. Eu nunca vi esse souvenir. Eu, nunca... eu viajo bastante pela África, inclusive. E isso aqui eu achei realmente uma peça super original. Achei uma coisa muito diferente e que além do que trazia atrás traz todas essas lembranças desse perrengue que a gente passou. Tá vendo? Essa é a frente ali do, do ônibus e isso aqui também eu quis mostrar para você porque novamente às vezes é uma coisa tem duas coisas aqui. Isso é típico, típico daquelas lembranças, assim que quando você... Eu falo sempre para quando você está viajando, você viu uma coisa que você se apaixonou, leva na mesma hora. Porque depois... Hora. Porque você não vai ver nunca mais isso aqui. Obviamente, isso aqui não é feito de máquina, isso aqui é feito à mão, uma pintura. Exato, maravilhoso. De... Quer dizer, não... um é um artesanato. É um artesanato, de fato. Eu não, eu não lembro eu, eu... o preço disso, mas é uma coisa que não custou caro. É... Eu lembro que era uns 50 dólares, 250 assim, reais, e eu fiquei apaixonado. Não é, eu viajo pouco e eu falei que eu gosto de levar tecido, não é uma coisa muito muito cômoda de levar, né? É até, uhum. é, é até, e é frágil e tudo, mas é o tipo de coisa que eu falo, você quando você se apaixona por alguma coisa, leva, porque é, vai ser muito especial e você não sabe quando vai voltar. Sobretudo, num lugar como o Valmarco, no Mali, que é difícil, já né? na época que a gente conseguia viajar já era difícil. Hoje, então, nem se fala. Então, eu tenho o maior orgulho de, de ter guardado esse, esse ônibus aqui. Maluco, é, também guardo com o maior carinho. Isso tem já ó. Isso tem 12 anos que eu fiz essa, essa volta ao mundo. Foi 2008. É quantas então, foram eu... já? Zeca, quatro. Voltas ao mundo, quatro voltas ao mundo. Eu brinco que são quatro e meio, porque eu fiz uma volta ao mundo sem sem ser muita volta ao mundo. O primeiro grande projeto de viagem que eu fiz foi Fantástico foi numa é, foi, foi quando eu fui, visitei os países que falam língua portuguesa. E que, claro, isso me levou para a África, para a Ásia, Ásia e para a Europa e aqui para o Brasil também. Então, eu é, é, nem percebi, mas eu acabei dando uma volta ao mundo pela língua portuguesa ali e depois eu eu eu fui dar oficialmente aquela primeira volta ao mundo ela é de 2004 que foi a primeira que as pessoas escolhiam o lugar para onde eu ia que é essa aqui que virou ah eu tava procurando até ah essa mesmo não sei mas é eu é que eu virou o um livro que é a fantástica volta ao mundo e aí depois eu fiz essa aqui que é inclusive é esse que é o livro que é a, a volta ao mundo pelos patrimônios da humanidade que foi quando eu trouxe então essa aqui Uhum. Esse esse, esse a gente foi pelos patrimônios da Unesco, uh, visitando tudo. Essa fotozinha aqui, bem pequenininha, está vendo? Ela uhum. é de Timbuktu, que são essas, essas mesquitas de areia. Uh, são super bonitas assim. E, e eu, eu tenho uma lembrança muito apaixonante disso aí tudo. Uh, deixa eu ver só se eu acho aqui uma foto bonita para mostrar de lá de Timbuktu. Uh, Zé, você está sofrendo muito de não poder viajar? Muito, muito, muito, muito muito assim realmente é, até eu sei que é uma loucura a gente está preocupado com outras coisas ali mas claro. né e, e são fortes essas coisas mas é muito é, a gente gosta de viajar eu acho que é uma necessidade para mim como eu aprendi na minha família é uma educação você está viajando você está aprendendo coisas está trocando coisas nunca é uma viagem gratuita é assim, você... mais bem gasto né a gente exatamente e eu, eu tenho essa curiosidade infinita ali, eu, eu adoraria viajar, mas, isso vale como recado ali, a gente tem que respeitar o que a natureza está mandando, a gente tem que ficar em casa, a gente não pode viajar, eu, esse, eu, eu até escrevi na minha coluna da Folha outro dia que eu, tô, eu tive uma crise de abstinência, porque eu não passo por um aeroporto há quatro meses, isso não acontece com a minha vida, ah, é, há mais de 30 anos, assim, entende? Coisa, então, né? É, é, é uma necessidade, mas eu sei que, respeitando tudo, me cuidando, preservando os outros, inclusive, uh, eu vou chegar num... A gente, nós todos, seres humanos, vamos chegar num mundo mais bacana e mais seguro. E até lá, quem sabe, eu volto pra Timbuktu, que é isso aqui, ó. É, deixa deixou até... Tá vendo essa... Essa Sensacional, aqui. feito de areia isso. São de barro e é uma coisa muito linda, Lu, porque Sim, são é, mesquitas. Sim, né? é. Essa coisa que eles sempre juntam com né, outros materiais para dar essa sorrisoza aí da Mas coisa. Mas sabe o que é impressionante? Eles, eles reconstruem isso todo todo ano, porque uh, eles têm uma temporada de chuva, né? E aí quando quando vem a chuva essa parte dessas mesquitas se desfaz. E, e eles sabem disso, mas a, a tradição, inclusive, é assim, é, é o ritual. Nós vamos é, reconstruir. reconstruir e isso é a parte da fé, da, da, da própria religiosidade. Isso aqui é super, super bonito, super, super bacana. Então, Gente, eu, né, tá vendo? você vê uma, uma, uma brincadeira como essa aqui, me faz lembrar de tanta coisa. E eu brinquei quando eu falei dessa aqui, que foi muito difícil de levar, né? não é? Você não amassa, né? não é pesada, mas é um volume que você... Claro, se for uma coisa que... dessa numa mala, não, você tem que levar que acomodar. numa sacola, de repente, né? Mas eu brinco que talvez eu nunca... E aí a gente vai para a terceira coisa que eu separei para você, eu acho que eu nunca trouxe uma coisa tão complicada de viagem como essa que eu vou mostrar para você, que também veio da África, e eu vou sair aqui, isso aqui é meu, meu estúdiozinho, tem uma bastante coisa aqui, e esse eu não posso, eu tenho que mostrar um pouco de longe, porque ele está pendurado é, ali, aqui na minha casa, e eu vou mostrar, vou até virar a câmera aqui, ah não, eu não posso virar, eu tenho que mostrar aqui, você que vira, eu não, mas é aquilo ali, você está vendo? Uh -huh. Tá, eu vou, é, assim, é, deixa eu ver se eu consigo, ah, eu consigo fazer assim, tá vendo? É esse aqui, que está escrito Salão de Confiança, e embaixo, você pode ler para mim? É, é que tá ao contrário, né? Como é que é? É, é entra feio, sai bonito. Que maravilhoso! Isso não era do seu avô, não, do seu bisavô, não, né? Não, não, não é. Nossa, não, não, não, mas me fez lembrar justamente o meu bisavô. Isso aqui eu comprei num mercado em Luanda, que é a capital da Angola. É, e ele tem um mercado lá, olha só que bacana, que chama-se Rock Santeiro. E é por causa da novela. Esses países. E esse eu trouxe dessa viagem, da época que eu fui visitei os países que falam português. Isso é de no... nossa, 98. Isso aqui está comigo há 22 anos, mas é uma coisa que eu amo. E eu estava andando. E, e aí fui fazer uma reportagem nesse. É, é um grande Mercado Livre. É um, é um bazar a céu aberto. Muito popular. Em Luanda. Chama-se Rock Santeiro, por causa da novela, porque a novela também foi muito popular lá. Mas eu vi essa imagem aqui, eu fiquei completamente apaixonado. Completamente apaixonado. Mas isso estava ali para vender ou estava tá Não, isso não, não, não. Isso justamente eram cartaz. Uh, do estabelecimento. Do estabelecimento. Eu falei, eu preciso ter isso. Eu preciso ter isso. É, vamos lá, eu estava com uma pessoa nos acompanhando ali, uma pessoa, um oficial até de Angola, eu falei. Pergunta quanto é que custa, vamos ver o preço. E aí, Tirou claro, o letreiro do cara, coitado Não, mas foi uma negociação. Eu falei, não posso fazer isso, porque isso aqui eu vou ter que pagar um novo. É, isso é um artesão que faz. Mentira, que isso aí você faz em toda esquina ali. Mas eu achei isso tão incrível. Agora, é, é, e aí acabei. Eu nem lembro, acho que eu paguei. Era um valor meio simbólico ali, mas ele ainda deu uma aumentada, mas é aquilo que eu falei, é uma paixão assim, você quer isso aqui de qualquer maneira, e aí isso aqui está comigo. Mas eu tenho um detalhe, por isso que eu falei que isso era difícil de trazer. É... Quando você olha assim, é bacana, parece um cartaz. Só é que uma ele foi placa, pint... é metal isso? Pois é. Ele é pintado numa tampa de freezer. Sabe aquelas tampas que abre assim? Sei! Nossa, então, então é! É pesado. É pesado. <risos> eu, eu arrastei isso aqui no mundo todo. Eu tinha que despachar, embalar, furava embalagem porque ele é pesado e eu falava e é, é, é, agora foi uma das, um dos primeiros países que eu visitei Me deu um trabalho isso aqui eu falei bom então vou levar vamos vamos vale a pena e quando eu trouxe eu isso aqui é, eu, eu brinco que se a casa começar a pegar fogo, eu corro, pego isso aí, é a primeira coisa que vai, porque eu gosto muito. E lembra de tudo isso. E é uma, uma... Olha, eu acho que para a gente ter a referência, você está falando que você está afastado dele, né? Está afastado, tá não. Tem um mezanino, não né? isso? É, é tem, porque... um, tem um mezanino. Então, isso aí é uma comigo. tampa tá de freezer o... mesmo, é enorme, imagina. É enorme. Nossa. Aqui, aqui você tem esse balcão e aí tem uma área aqui que tem uma... Isso, para dar essa tem perspectiva. Tem um vão aqui, justamente. Nossa. Então, ele é. é grande e pesado. Eu acho que ele pesa uns 15 quilos, uma coisa assim. Mas, eu, ah, eu não me arrependo. Nenhum. Aliás, eu não me arrependo de nada. Todas as coisas que eu trago é, são essas lembranças felizes aqui. Vou voltar para lá, mas. Esses aqui são novamente os tecidos que eu trouxe aqui. É de banco para da Turquia. Entendeu? Não deu pra Timor. ver. Não tá dando para ver os tecidos. Tá mostrando mais. Não pra tá dando? Tudo. Peraí, deixa eu abaixar um pouquinho mais aqui. É. Aí, ah, agora aqui. sim. É. Ah, esse... que legal. Esse aqui é do Timor-Leste. Não, perdão. Esse é do Luang Prabang, no Laos. Esse é da Turquia, que é uma coisa linda. Esse aqui é do Timor-Leste, que também é um, um Ikat, assim, super bonito. Esse aqui, ele, é, ele fica mais bonito, você tem que ver ele daqui. É um, uma pintura de Mianmar. Que e demais! Esse aqui é muito lindo, que é, de, é também de, de Luang Prabang. E esse também tem uma história, porque. Eu fui numa loja e tinha várias coisas lindas, mas eu me encantei com isso aí, que era da coleção da, da família. E eu falei, puxa mas eu gostaria muito desse. E, e aí, é, aí começa aquela negociação, esse que e aí tudo por um preço. Acabei uh, trazendo e esse aí que também... Tudo, tudo tem história, tudo. Eu tô vendo aquele ali, você deve estar vendo uma coisa que... Está até no plástico bolho ali? Sim, sim, tá ali na, na vertical ali. Na vertical, eu tô achando um lugar aqui, porque parede aqui é um problema, como você pode imaginar. É... <risos> e aquilo é, uma, é também uma pintura que eu trouxe de Bali. Se permitir, vou contar rapidinho também. Era uma coisa Opa, super imagina, estamos aqui para ouvir suas histórias, meu querido. Não, hoje... É o que a gente quer. <risos> e eu é, em Bali em Ubud, que é uma cidade de artesãos, assim, cidade. De... Não é na praia. Bali, Bali é um lugar muito especial que eu. Também estou morrendo de saudade, quero ir para lá. E, e isso aqui era uma, tinha uma galeria, um uma ateliê, na verdade. Parecia um estúdio de um artista, com umas pinturas ali dentro. Depois, é que eu não vou abrir agora, mas era, são muito delicados. Ele pinta paisagens com uma, uma, uma, um pincel muito fino. É um trabalho muito delicado. e Eu fui lá várias vezes, o Budi, um azar de grande. Eu fui lá, eu fiquei quatro dias e toda vez que eu ia estava fechado. Só que na frente da loja tava escrito... Em inglês, aberto todo dia, se eu não estiver cansado. Se e aí, funcionar. eu estava dando azar que estava cansado todo dia. Isso é típico, né? isso é muito legal. E um dia de noite eu fui na, era era do lado da loja onde eu comprei aquele do Timor Leste ali. Eu não acreditei, eu passei lá, estava aberto Eu falei, eu não posso acreditar, eu passo aqui todo dia Ah, eu sou muito cansado Eu pinto muito <risos> E aí eu, feliz da vida Isso já era a, a, a terceira vez que eu ia para a vale. é, com Procurar lá As duas primeiras vezes eu não tive sucesso é, E aí comprei E trouxe para cá eu, uma hora, eu vou, Assim que eu achar um lugar para pendurar Um trabalho super bonito Eu divido com todo mundo aí Mas enfim é isso, e ainda está improvisado aqui. Você está vendo o povo. Vou até convidar as pessoas que estão vendo a gente aqui. É, eu transformei esse meu espaço aqui numa galeria de arte rapidinha. Se você vira esse. esse ah, esse... eu estou sabendo que você está tá fazendo um leilão. É exatamente. Ó, esse pôster, esse pôster aqui, esse pôster, esse que está aqui enrolado, que eu tirei para usar a mesa. Todos esses, esses pôsteres, que são da minha coleção também. E que são coisas que eu também trouxe de viagem é, Da Inglaterra, da Turquia Esse é Da Inglaterra também, Hayward Gallery Eu sou doido com Obra de arte, essa coisa toda, né? Então eu, é, eu trouxe essas, é, é, Um monte de coisa E tem, eu não tenho mais espaço Na verdade é aquela coisa né, de trazer a lembrança Que eu faço com isso E você vê uma exposição bonita, você sabe disso Você quer trazer uma lembrança E aí eu eu falei, poxa vida, eu tenho isso aqui, algumas coisas estão há anos na minha casa, aquela exposição do Bowie ali é a coisa mais incrível, ela, ela é de 2012 ou 2013, uma coisa assim. Eu falei, poxa vida, tem tanto fã do Bowie, isso aqui está enrolado no meu armário, eu posso né, oferecer para as pessoas e ainda por cima fazer o bem. Eu ajudo, entre tantas coisas, eu ajudo uma, uma, uma creche no Rio de Janeiro, chamada Lar, Luz e Amor. E que é uma coisa linda, um trabalho de uma mulher maravilhosa com, Durante anos a vida dela Ela faleceu no início desse ano Mas ela deixou um legado maravilhoso Cuida dessas crianças A, a casa se chama Lar, Luz e Amor E não tem mais nada forte do que isso É maravilhoso é. É... É. E aí é, eu, eu falei, bom, vamos fazer um leilão E aí essas pessoas todas é, podem dar um lance E levar isso e toda a renda, 100% dessa renda Vai para essa, essa creche. Eu vou, eu Muito vou, bacana, mandar, ótima mandar ideia. Uma coisa sua, a, minha... além de ser por si só um objeto bacana, É bonito, bacana força legal. É faz seu, parte da minha né? coleção. Eu vou fazer uma dedicatória para todo mundo atrás, eu faço uma dedicatória. É... Com o maior carinho, assim. E, e, e justamente eu acho que você circula as coisas, continua a fazer o bem. Agora, pelo que eu entendi, você gosta de viajar leve, de ir, né? Porque na volta você vem, você vai com a malinha e volta é. carregado. Compra não. a mala fora. Na verdade, você sabe que hoje em dia eu, eu não tenho nem mais espaço, assim. Só se eu vejo, se eu, se, eu vi, se eu viro uma coisa que realmente eu me apaixonei ali, aí eu vou. É, eu então, vou trazer e é. vou fazer essa loucura de trazer uma tampa de freezer para São Paulo. Ou para o Rio é, de Janeiro, porque é. tem esse apartamento no Rio de Janeiro também. Mas hoje em dia, sabe que eu trago muito? E é esse sim, eu compro uma mala, geralmente. Eu trago muito tempero, por causa de cozinha. É. Ah, óleo, tempero, curry. É... Açafrão. Nossa, açafrão maravilhoso, cardamomo. Essas coisas você, que eu imagina até que vai para a Ásia, né? Você é acha? Futuro, no... né? É, adoro. É, é um perfume só. Você acha também no Brasil, mas você tem uma. É, enfim, tem um gostinho especial trazendo de lá. Então, a mala que volta cheia é uma malinha que eu geralmente compro lá para trazer temperos e, e coisinhas que é para cozinhar. Um gengibre, não tem um gengibre maravilhoso. É, e, e, isso sim, é, esse é o risco. Agora, louco, quando a gente conseguia viajar, né? agora está difícil. Esse ano. Inclusive, vou... inclusive, o seu último livro, quero saber quantos são já até hoje. Uhum. Você tem um livro sobre viagem, livro sobre música, e agora um livro de viagem com comida, né? Que é esse é aqui, que é o da Índia, justamente. Lindo. Que é super bonito e é uma, uma quase uma brincadeira, assim. Eu, eu tenho um amigo indiano, casado com uma brasileira, o E é, Eu brinco que ele é um indiano legítimo. Eu sou um indiano meio fajuto, assim, né? Porque eu tenho essa essa cara de indiano, mas super brasileiro. E ele um dia falou, ah, vou fazer um livro, porque tem as receitas da minha mãe. Ele não é chefe, não. Ele é, ele é ele é empresário e tudo. Cozinheiro, Mas, é, é cozinha, amador. Amador, como eu. E aí eu falei, beleza, se você faz as as, as as receitas, eu escrevo... Tem crônicas aqui minhas de viagem, que são crônicas ligadas à comida, na verdade, na Índia. Eu conheço bem a Índia, já fui oito vezes para a Índia, sou apaixonado, quero ir de novo. É... Então tem uma coisa de, de, de dividir a cozinha com isso E as pessoas amam É um, é um livro de receitas vegetarianas Muito simples, ninguém precisa falar Ninguém precisa ser super chefe é... ontem, ontem eu fiz aqui em casa, vou até mostrar para você um quiabo Que eu adoro, que é um quiabo Simples, com cebola E, hum. e eu botei um ah, guardadão Hã? Que bom, adoro não? quiabo também. também olha aqui. Sou, eu, eu não posso eu nem dizer que eu sou cozinheira amadora. Eu, tô, eu não, não sou. Ó, olha que eu que faço ciclo. as gororobas. Olha que lindo. Eu fiz esse prato aqui, que é um quiabo refogado com cebola e aí todos os temperos. O, o segredo da cozinha indiana é muito... É, ela é muito perfumada. Muita gente fala, ah, ela é apimentada. Não é apimentada, se você colocar pimenta. Mas ela não é apimentada. Mas ela é muito perfumada mesmo. Páprica, o próprio curry... O, o, o, o, o, como é que chama? O cardamomo, cravo, eles usam muito, Então ela é muito perfumada. É... E tá aqui, aliás, se alguém quiser também, eu fiz nessa live, eu fiz até uma live sobre ele dessa semana e se você for. a... Ela é dessa, dessa editora, que é a Companhia de Mesa, deixa eu ver, tá escrito aqui. Companhia de mesa. Tá. Tá? Se você for no.. no... No, no Instagram da Companhia de Mesa, também tem um link no Stories ali e você compra uma, uma cópia autografada <risos> que eu deixei bastante. Então, Maravilhoso. É... Você sabe que você estava falando sobre essa questão e a gente vê aí o teu gosto por arte, né? O seu interesse. Você, sim, sim. antes de, de, de ser... Uh, uh, jornalista, que eu acho, não sei nem se você se você se considera, que você não é formado, né? Em... Não, sou jornalista de, de profissão. Mas então. é, né? Foi a vida inteira fazendo isso, basicamente. Isso. Mas antes disso, você chegou a trabalhar numa numa galeria de arte, né? Sim, na... na galeria de arte Paulo Figueiredo, que era um grande galerista, já faleceu nos anos 90 ali mas era um cara que me apresentou para essas coisas, para artistas incríveis, era um cara que trabalhava com a Tomi Otaque, que trabalhava com o Sérgio Camargo, com a, com a, com a Mira Schendel, o Sérgio Fingerman, artistas que... Ou é... seja, te abriu os olhos para esse mundo. Muito, de... muito. Era um, era um garoto ali, apaixonado por arte, e eu descobri um canal maravilhoso. Eu, eu, todo mundo fala, poxa, tem uma Mira Schendel na nossa casa? Eu falo, tinha, mas eu ganhei da Mira, não, não tinha grana, né? eu, era, eu era um estagiário na galeria. E eu, pelo carinho ali dos artistas, pela intimidade, eu ganhei muitas, muitos trabalhos lindos que eu tenho até hoje... Estão tão até lá embaixo, estão no outro andar lá em casa. É, um dia a gente fala só sobre essas obras de arte. Vamos, aí. vou adorar, Zeca, tá vou bom? adorar. É, falando agora né sobre essa questão de... Uh, enfim, já falamos bastante sobre o passado, agora falando sobre o futuro, né, Zeca? Está um auê aí do que, que vai acontecer agora, depois de 24 anos da Globo, você Sim. saindo da emissora e com um universo de possibilidades, né não só é, na televisão, fora da televisão. E estão falando de Record, estão falando de Band. Você de... pode adiantar alguma coisa para a gente? Tá com a única coisa que eles não estão tá falando trabalhar? é que eu tenho um contrato com a TV Globo até dia 30 de junho. Eu estou trabalhando, eu ainda estou contratado. Na ah, TV. mas dia é pura especulação. Eu, tô, eu ainda, ainda estou contratado pela TV Globo até a semana que vem, pelo menos. Depois a gente, Aí sim eu posso é, ver os projetos, os convites, mas eu nem, eu nem entrei nessa ainda agora. Tá, mas você tá com essa disposição ou você está afim de fazer outras coisas, de repente, depois de 20 anos? Se eu pudesse, eu viajaria. Você não sabe como eu queria viajar. Mas aí é o, o próprio Covid não deixa a gente é, fazer esse projeto aí. Então, vamos vamos ver. Eu sou uma pessoa muito criativa, muito muito curioso Eu acho que a, a, a curiosidade é a coisa principal do do, do do jornalista. O jornalista que não tem curiosidade, Esquece, vai achar outra uhum. coisa, né? Mas serve para tudo, serve para o chefe de cozinha, que é curioso, serve para o professor, que é curioso e vai levar uma coisa nova para sua classe, mas vale, sobretudo, para o jornalista uh, Astrid, justamente, que é a nossa ligação forte. Falei, bom, a gente tem uh, o que bate, que deu match, né? assim, de que nós somos pessoas famintas de coisas novas e curiosidades. Então, provavelmente, eu vou procurar alguma coisa que me permita exercer essa criatividade, essa curiosidade toda, mas isso é, é mais lá para frente. Você é de acordar cedo ou não? Super, eu já fiz aula hoje, meu personal, às 7 horas da manhã. Já acordei uhum. mais cedo. Hoje você está em São Paulo também, né? Estou é, em São Paulo. Esse dia aqui está meio feio, assim, não está é. muito bonito. Então, eu tenho mais menos assim, você acorda com maior energia. Eu fico, eu fico mais cansado no final do dia. Seis da tarde, é, aí, aí eu já estou entregando os pontos ali, total. Olha, o que quer que seja, te desejo sorte. desejo tá bom, que beleza. você uh, encontre aí essa busca que a gente sempre tem mesmo por algo novo, por novas experiências, né? Pra claro. Para a nossa vida, eu costumo dizer que a vida começa aqui e acaba aqui. A gente tem isso aqui para aproveitar, para experimentar, para fazer coisas diferentes. E eu imagino que vocês têm essa disposição também. E muita. Então, e o que muita. vier, que seja novo, que seja que te faça muito feliz e que te traga ainda mais conhecimento e satisfação. Tomara, super obrigado. E e boas que... recordações, que é o que importa. E exatamente que é isso que comprar. eu ia falar. O, o, ter, feito, ter participado com você foi uma delícia, porque as lembranças voltam dessas viagens todas e a gente é, é um misto de lembrança com curiosidade. É isso que faz a gente da gente, seres humanos, são bacanas. tá? Adorei, Zeca. Muito também, obrigada. Querida. Obrigadíssimo. Por participar aqui do nosso Furo do Baú. Adorei Aham. o seu baú. Aham. Até uma próxima, porque eu sei que você tem mais um monte de coisa. Um monte. A gente divide a gente depois. Um outro do você... Baú mais pra frente. Você me manda o link depois, que eu também mando pra toda a minha rede, quando você subir Vou no YouTube. Vou adorar. Com certeza. Volta. E o pessoal aqui que segue o Zeca... É, inscreva-se lá no canal youtube.com.br é o claro. canal no YouTube, para onde vai esse vídeo aqui, se você ficou no meio do caminho, ele estará em breve lá no YouTube, eu vou te mandar o link Zeca para você espalhar aí para toda a sua rede, não claro. deixem de curtir, não esqueçam de curtir e de compartilhar esse vídeo aqui também, tá bom? Zeca Tchau, querida, bem. obrigado, até Ótimo a próxima dia. Até a próxima, tchau, tchau o Zeca Camargo no fundo do baú que papo delicioso, eu falo gente que viaja Gente que tem interesses assim tão diferentes como o Zeca Camargo é gente interessante, gente bacana, gente que guarda histórias maravilhosas para contar aqui no nosso fundo do baú. Não deixe, então, lembrando, de se inscrever no canal, de deixar a sua curtida, de compartilhar esse vídeo, porque assim cada vez mais gente vai chegando aqui no canal, Luciana Liviero, no YouTube. E eu quero agradecer, olha que coisa linda, a Patrícia Mota. Ela trabalha com. Malha com couro especialmente E eu achei isso aqui a coisa mais linda do mundo. Então, Patrícia, muito obrigada Obrigada a todos vocês que acompanharam aqui essa live E não se esqueçam, o Furo do Baú tem a Astrid, tem a Ana Paula Padrão Tem a Fafi Siqueira, tem a Bárbara Gância, tem o Zico, tem o Fábio Porchat